Vocês que nos acompanham, é Remix no Ar, é a nossa presença em nossa redação da professora Josete, ela é vereadora na capital paranaense, pré-candidata a deputada estadual pelo PT e hoje está dando um giro aqui na região metropolitana e está visitando o município Rio Negrense. Professora Josete, em Curitiba, experiência política, cinco legislaturas, o que a senhora pode contar para nós e agora com esse projeto arrojado de mudar de áreas? Então nós já temos uma caminhada, né? E hoje entendemos que temos uma experiência importante e que podemos contribuir bastante com uh, um mandato, né? Como deputada estadual, é, acredito que como vereadora de Curitiba a gente tem esse olhar para a região metropolitana. Né? Então uh, eu vejo que um trabalho pensando é, em ações articuladas entre Curitiba e Região Metropolitana é, para que as políticas públicas elas possam de fato acontecer para todos e todas né é, a gente acredita que é um projeto bastante importante e que pode ser é, reconhecido né é, pelos nossos é, eleitores como é que está esse acolhimento nessa caminhada dessa pré-candidatura Está bem interessante, as pessoas são muito receptivas, eu acho que o fato é, de a gente estar num momento onde as candidaturas e mulheres né estão sendo muito valorizadas também, e meio histórico, né como professora da rede municipal, as pessoas têm um reconhecimento, né por mais que os professores sejam desvalorizados, mas ainda há um respeito muito grande à nossa categoria, então eu tenho sido muito bem acolhida. Uma uma formação na área da educação na biologia, professora já aposentada, olhando também para o ensino fundamental. Isso pode ser usado também com essa pré-candidatura, por enquanto, como proposta também? Sim, é, esse foi sempre um dos nossos eixos centrais de atuação. Né? Sou professora da rede pública, é, com muito orgulho. É, eu acho que a escola pública ela tem um papel muito importante na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens né, para a cidadania, para que sejam cidadãos e cidadãs críticos né, e possam realmente fazer com que nós tenhamos uma cidade, um Estado, um país melhor. Então, é, eu acho muito importante a defesa, não só... É, dos professores e dos servidores de escola é, que é importante né? esses profissionais precisam ser valorizados reconhecidos, mas também a defesa da educação pública para que nós tenhamos todas as condições de estrutura é, em termos de formação dos profissionais é, de, é, de termos cursos né, de formação para que é, todos aqueles estudantes que é, tem o direito a uma educação de qualidade, é, é, sejam realmente atendidos da melhor forma e possam né, é, concluir seus estudos e ter também né, mais perspectivas para o seu futuro. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no município de Rio Negrense, em nossa redação aqui no Rio Mafra Mix e sucesso na sua caminhada, na sua pré-candidatura. Eu que agradeço o espaço, né? deixo aqui um abraço para todos e todas né? os ouvintes, e, e acho que é um canal muito importante, né? as pessoas precisam conhecer as propostas para poder fazer a escolha é, com bastante consciência. Agradecendo, portanto, a presença da pré-candidata, a deputada estadual, do estado do Paraná, a vereadora hoje, professora José, presente no município de Rio Negrense, em nossa redação. Que cachorro, professor? Fomos bem?